você pode repartir no meio ou por tudo para trás também dá certo nós vamos pegar uma mecha de um dos lados desde lá da frente se você preferir deixar a franja solta não tem problema repartir em dois vamos começar uma espinha de peixe a gente tem vários vídeos aqui no canal com trança espinha de peixe é só você colocar o nome da trança que você quer e na frente por Telma tranças, aí aparece do canal. Então, espinha de peixe Telma tranças. Coque alto Telma tranças. Aí aparece. E aqui vamos lá fazendo começando a nossa espinha de peixe. E eu vou começar a embutir só daqui da frente. Então eu já tirei aqui, né, que eu quero a parte da frente. Solta. Então, eu vou começar a embutir ali, ó. eu estou trazendo essa trança numa leve diagonal em direção ao meio da cabeça. Então, ela tá aqui na lateral e eu vou trazer assim, ó. Não vai... Ela não vem reta na horizontal e nem reta na vertical. Vai descer numa leve diagonal na direção da... do centro da nuca. Sempre penteando as mechas, gente. Ó, eu embuti aqui quatro ou cinco vezes Agora eu parei, só vou descer a trança um pouco Desci aqui uns dois dedinhos E agora eu vou começar a embutir lá do, do outro lado Então eu vou pegar mechas do outro lado da cabeça E levar lá pra minha espinha de peixe Passei, passei e vou embutir mais um pedaço. Vou embutir aqui. De novo, ó. Passei. Passei. Vou buscar lá da frente, do lado oposto. Vou embutir. Passei. Passei. E agora eu volto a embutir do lado de cá. Pus três vezes e agora eu venho do outro lado. Eu termino a trança e eu vou dar uma umas beliscadas para ela não ficar tão durona, tão rígida. As laterais você pode cachear com baby ou com a chapinha. Os cabelos aqui atrás também você pode. Cachear as pontas, a frente já ensinei essa franja legal aqui que faz com baby liss. você coloca ela pra cima. Ó, depois é que você cacheia pra trás, e a nossa Gisele está pronta com o primeiro penteado. Vamos para a segunda trancinha. Essa daqui, nós vamos pegar uma trança, uma mecha, bem aqui atrás. Aqui tá a nuca, ó. Essa daqui é a direção do nariz. Então, nós vamos pegar a mecha aqui atrás. Vamos começar uma trança de três pontas. E eu vou embutir só de um lado. Então, eu vou começar a pegar a mecha de lá da frente a mesma coisa se você quiser deixar franjinha você pode deixar eu quero pegar tudo e vamos embutir aqui essa trança principal essa aqui ela vai descer retinha Agora que eu cheguei na nuca, perto do pescoço, eu vou embutir umas do outro lado. Mantendo essa trança reta. Agora, se você tá pegando lá de cima, ou se tá pegando mais aqui embaixo, não tem problema. Você faz do jeito que você preferir, que fica mais fácil pra você trabalhar. Embuti só três mechas e já tá bom. Passei o elástico de silicone. Agora eu vou fazer umas ondulações e percebam que essa trança fica assimétrica, bem diferente de um lado e de outro. Mas é fácil de fazer e dá um efeito bem bacana. Enquanto eu ajeito aqui a Paulina e a Gisele para tirar umas fotos, vamos mandar beijo? beijo vai para Karen Pantoja, ela é de Presidente Figueiredo no Amazonas. Karen muito obrigada pela participação e tem fotinho aí do lado. Outro beijo vai para Cláudia Nelly, ela é de Cantagalo no Rio de Janeiro. Muito obrigada lindona um beijo. E se você quer participar da hora do beijo deixa aqui nos comentários a sua cidade e o seu nome completo. E para mandar foto, tem o nosso Tranças e Penteados Grupo lá no Facebook e faça parte. Não esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para você receber as notificações que todo sábado eu trago uma trancinha nova. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima!